Opa, Ricardo Sander aqui do Dicas para Violinistas e vou nesse vídeo aqui te dar dicas de como tocar melhor, como estudar o hino número 1 um do Inário 5 da CCB. Vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui a minha tela onde vou passar o vídeo a gente tocando um dueto, o soprano e o contralto. Vamos lá. Okay, então vamos lá. Bom, primeira coisa, ah, vamos, vou pôr de novo então. Vou, voltei aqui na minha tela, mas eu vou pôr de novo para tocar. E aí agora eu vou comentando para você. E depois eu pego o meu violino aqui e também posso mostrar para você tocando. Vamos lá, vou pegar desde o começo. E aí eu vou, vou falando para você as coisas. Se você não tem uma boa postura, como você tá vendo aí agora violino bem colocado, né? Violino bem colocado no deixa eu só baixar o volume aqui para não ficar muito alto. E você não tem o violino bem colocado como você está vendo aqui, né? Na, nos dois, nas duas pessoas, né? Eu e o Murilo aqui. Então esse é um ponto principal: pegada do arco, postura, né? Olha o arco passando bem ali no meio entre o cavalete e o espelho. Tudo isso daí vai fazer a diferença na qualidade do seu som, é a base, principal, tá? Coisas que você pode fazer para tirar um melhor som nesse hino o que, que é? O aproveitamento de arco O que, que é o aproveitamento de arco? Repara como que nós dois estamos aproveitando o arco Todas as, as semínimas e mínimas, notas de um tempo, de dois tempos, de três Todas elas, notas longas, a gente utiliza o arco inteiro e as outras a gente faz arco curto, as colcheias. Então, as colcheias ou elas estão na metade superior ou na metade inferior. Presta atenção, ó. Tá vendo? Ó. Metade inferior, olha lá. Agora retomou, ó. Inferi superior, inferior, inteiro. Tá vendo? Então, o que, que você vai fazer quando você utilizar o arco dessa maneira, que é o que a gente chama no nosso curso de arco alternado né deixa eu só pausar aqui o vídeo a gente fala que esse no nosso curso a gente ensina os nossos alunos que é o arco alternado porque a gente alterna entre longo e curto tá então quando você utiliza disso você vai propagar o seu som você vai projetar muito bem o seu sonho vai ficar melhor do que se você tocar só na ponta, que a gente vê muita gente, né? Certo? Então, aproveitamento de arco dessa maneira é o que vai fazer projetar bem o seu som. Afinação. Para você conseguir melhorar a sua afinação nesse hino, eu vou sugerir que você escute muito a gravação desse hino, muitas vezes, escute muito, é escutar todos os dias. Cante junto. Tá bom? E outra dica para afinação é manter a forma da mão. Repara no vídeo como a gente tá sempre com a forma da mão. A gente não fica levantando os dedos. Primeiro a postura da mão tem que estar tá excelente, né? E depois a gente não pode tá é, a gente não pode tá tirando os dedos, tocar assim, ó. Não, não. Olha minha mão, ó. Tá sempre na forma, no padrão de dedos, ó. Ok? Uma dica para você não atrasar quando você está tocando, é, não ficar atrasando, né? Isso acontece muito na igreja. que acontece o quê? Todo mundo tá cantando junto lá na igreja. E é inevitável, tá? Não é você com um trompete, com um violino que vai segurar e vai levar a orquestra para frente, não vai. Esquece isso. Mas quando você tá querendo gravar, quando você tá tocando entre amigos ali, num grupo menor, dá para você não atrasar fazendo o quê? As notas longas de final de frase, né? É, você não querer tocar ela inteirinha para depois retomar o arco. Então presta atenção também no vídeo que a gente toca, né? Eu faço... Você viu? Um, dois... Já retomei. Então você antecipa a retomada de arco, é... cortando um pouquinho antes, deixando a nota soar na respiração. Ok? Essa é uma dica para você não atrasar. Mesma coisa no final. Quando você faz. 1, um, 2. Se você pensar sempre assim, você não atrasa. Agora, veja bem essa dica. Não adianta você querer fazer isso na igreja quando você percebe que está atrasando. Por que está que atrasando na igreja? Porque... Uh, o pessoal está cantando e ali tem uma pessoa que está mais triste que a outra, a outra está mais animada, as pessoas estão cantando, elas precisam respirar para cantar e aí elas estão emocionadas às vezes, cantando a letra ou pensando na vida deles ou uh, de ouvir a palavra naquele dia, e ela naquela hora e ela está uh, emocionada com alguma coisa e as pessoas vão atrasando e aí você tem 200, 300, 150 pessoas cantando, não adianta você ir com um instrumento ou 20, 30 instrumentos, cada um querer imprimir um tempo. Não. Na igreja, toca escutando a Irmandade cantar. Se você tocar escutando a Irmandade cantar, você vai estar tá tocando sempre junto. Afinal, esse é o intuito da, a, da orquestra na igreja. Auxiliar a Irmandade na hora de cantar. Não é para você solar. Tá bom? Então presta atenção nisso daí. O uh, que mais que eu posso te dizer aqui? Mi bemol, né? O si, mi, lá, bemol. Essas notas bemóis. É forma da mão. Você vai conseguir melhorar sempre trabalhando com a sua mão mais na forma. Desde que a sua postura já esteja correta. Ok? Bom, essas são as dicas. E aí você procura aqui no canal. Uh, procura aqui quando é, aonde que está o vídeo tocando só o soprano, só o contralto e o soprano e o contralto juntos. Aí você escuta, é um jeito de você melhorar. Você toca junto e você canta junto. São várias maneiras que você vai conseguir melhorar o seu hino na hora de tocar, tá bom? Muito bem, obrigado. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que que você achou? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui e a gente vai conversando, tá bom? Até mais!